Você vê qual mais é o mais adequado para ver as builds, né? Vamos para o Leardboards, que é onde você vê o rank de toda a rapaziada do melhor tier do servidor brasileiro. E o live game, quem quiser acompanhar, link na descrição, galera. Kenzie tá fechadão com o 1.GG. Lança a imediatamente. Examinado aí. Bom dia. Tudo Boa. bom, Kenzie? Qual a dica que você dá para quem está começando a jogar? Ó, o copper? Perguntou tudo bom, tô bom, como é que tá por aí Ele quer dicas pra quem tá começando a jogar LOL, galera Dicas pra quem tá jogando LOL Olha lá a dica da galera, ó Não joga, desinstala, corre, deleta o LOL Baixa o UGG, não jogue Joga com um amigo, olha lá, um mandou, ó Muta o chat, true, mano Se o seu chat lá tiver entrando na mente, muta, mano Muta de qualquer jeito, na real, né? Todos são heróis, até atirarem uma perna ou duas. <risos> mano, startei, mas nem pensei, galera. Que merda, hein? Esse jogo aqui era, era bom eu fazer clear pro top, mano. Mas tá tudo bem. E aparentemente o cara startou no red. Ó, clear de baixo pra cima do jungle deles, ó. Acho que eu vou fazer uma gameplay diferente, galera. Tem um porquê de eu estar tá fazendo esse sapo, viu? É porque eu pego o nível 3 nele, tá ligado? Será que o cara sabe que eu roubei isso aqui, velho. Se não souber, tá lindo. Aí ah, o cara pegou o nível 3 na hora. Não, não, não, espera, bigão. Ui! Kill por kill, vale? Aí ah, eu não sei, hein. Vou puxar o Wave aqui. Roubei a jungle da Kiana. Aparentemente ele não sabe. Então deu bom, hein, mano? Fui com medo, tá ligado? E acho que eu vou fazer um esquema aqui, mano. Uiii! Esmata com a tapa sim ou não? ai Meu Deus, tá coçando, mano. Eu não vou esmatar, não. O cara vai te... Ah, mano, eu acho que ele perdeu pros minions, mano. E se eu der a volta aqui, mano? Acho que eu posso dar a volta, hein, mano. Ah, para que não vai dar tempo, mano. Esses esses, essas minutagens do LoL é embaçada hein, mano. Tô acabado, você foi chegar em casa que hora, Dedek? Nossa, o bichão deve estar tá só o suquinho aí. Acho que eu vou repetir a dose da gameplay aqui em cima, ó, mano. Pera aí. Rapaz, mano, o negócio tá feio. E eu acho que eu morro pra essa Gwen aqui, mano. Gwen estacadinha, ó. Oh. Joguei mal, não joguei, galera. O oh, cuidado, cuidado, cuidado. deixa eu meter o louco aqui, velho. Caralho, trashar um ponta a ponta aqui. Caralho, não morreu ninguém? Ideia? Vai morrer ninguém deles? Morri, morri. Se eu tomar essa bala, eu morro. Nossa, quase. Tem um trechão me caçando aqui, mano. Bora, Suraquinha, bora, Suraquinha, bora, Suraquinha. <risos> ok. Agora tem um Jim pra enfrentar. Ui! Ai, não tem como fazer. Dá, dá, dá pra sair, dá pra sair, dá pra sair. Bati parado igual um pão, mas deu boa. Nós puxar e pegar duas barricadas é melhor, hein, mano. Calma, calma, calma. Espera o W dele, espera o W dele. Ué, mano. Aí o Jax usou o bagulho pra pular, mano. Somos que é. Se eles matarem, eu tô feliz, velho. Boa. Ui, tem jogo, hein, família? Olha lá, bot matou. Top foi o comeback necessário. Ô, oh, e vocês viram que eu senti um negócio nessa Gwen? Eu senti que a Gwen sabia que eu tava ali, só que ele não queria deixar na cara que ele sabia. Acho que ele foi querer beitar, sei lá, mano. Ó, e o cara aqui é HD de debochado no all ali ainda, hein, mano? Tá começando errado. Já tá errando. Caralho, o cara só cagou em nós assim? Só fez cocô na gente Tá achando que tá lindo? Então, o cara já tá começando errado, sabe? Bem quietinho Tá, se pá, nós tenta lutar esse Drake agora, hein, mano Mas deixa eu ver se o time tem moral, né? Bobear, nós luta isso aqui, velho. Aqui ainda tá sem R, velho. Mas a meta de elo é pegar um challenge Pegar a challenge e depois, quando eu pegar a challenge ficar jogando duo Lá no Diamond com alguma galera pra criar conteúdo, tá ligado? Tô lindo, Nossa, eu tomei muito dano, velho. Pô, oh, eu acho que eles ganham isso, não? Nossa, família, o Jax não quis tepar, mano. Imagina o Jax participa desse rolê, mano. Imagina ter um Jax aqui, mano. Nossa, será que não dava pro Jax vir não, mano? Mano, imagina ter um Jax aqui. Caralho, pegou esse, esse bagulho aí, velho. Na hora, hein, mano. Esse time tem que morrer, mano. Pelo amor de Deus. Boa. Boa. Tudo nosso, hein, família. Ih, cuidado aí, Silas. Porra, a música tava como? Não posso perder esse Drake aqui agora. Boa. Oxi! Ih, desesperou, desesperou, desesperou. É, acabou, acabou, acabou. Não sei se eu gosto da vex ali, mano Deixa eu ver Ih, vai dar nem tempo de chegar no baron, mano Ih, nem tempo não vai dar Meu deus, imagina nós Sperdin, ia ficar feião pra mim Caralho Marquinhos, você gostou, Galinho? Vou streamar mais vezes com ela Ai, se eu dar pro lado, eu matava ele, velho Mano, se eu das pra cá, ó Tá ligado? Ah, mano, peguei meu cronômetro e já vou perder ele, mano Eu acho que vale a pena, sei lá, fazer uma semblante Nunca vale a pena, na real, né Mas se o time dos caras tivesse full AP E eu tivesse Soraka no time, aí eu faria, mano Mas eles não tão full AP, né, mano Vou tomar do Jim, vou tomar da Kiana Hoje não, Kianinha Hoje não você vai sentar lá. Beleza? Nice. Smitezinho, vem como, hein, mano. Calma, Jax. Vamos só tirar o ar de calma, Jax. Jax. Não! Ai, caralho, eu consegui sair. Caramba, filho. Você tá doido, mano. Eu só preciso de visão que eu roubo, mano Ah, merda Eu ia roubar esse barão, galera, de um jeito aqui, mano Tipo assim, eu tenho quase certeza, mano, que dá pra roubar assim, ó, mano Eu tô com medo de fazer isso agora, morrer e perder o jogo Mas, tipo assim, se eu entrar no portal e atravessar ele Eu acho que eu posso esmaitar, tá ligado? Alguém confirma isso? Eu tenho quase certeza que isso rola, mano <sar> Vai, Vex, você não consegue dar um furnelo, não, meu docinho? Ah, trolei só, né, mano? Trolei e matei o cara. Nossa senhora! Pode ficar comigo aqui, soraquinha. Mentira, brincadeira. Nossa, matei ela. Vamos botar a cara, fi. Poucas ideias, velho. Poucas ideias, velho. Mano, cadê o TP do Jax, mano? Cadê o TP do Jax, mano? Ele precisa ter pá, mano. Aí, ó. Agora a gente tá protegido, velho. Pronto, pronto, pronto. pronto. Agora fica suave. Nossa senhora! É muito duro nesses caras, velho. Nossa, soraca! Nossa senhora! O Jack Sparta. Boa. Ah, mas aí ele pro putin. Nossa, velho. Caralho, essa luta foi foda. Mano, que que é isso É A Gwen me deu 600 de vida, galera. Ele tirou, né? 3.600. Eu tenho um 2.100, mano. Caralho, bugou? Boa, Vex. Boa. É isso, galera. É sobre isso. O baralho é deles não tem problema, mano. Eu tenho um GA, eu tenho um GA. Nice, família. Tiramos os dragão deles aí um pouquinho dos barons, né? Ah, que porra é essa? Caralho, o cara é uma Lamborghini, mano. Cadê? Nós tínhamos que pegar a NB mid, mano. Pra valer a pena, olha que eu tô sem GA, hein, mano. Tá com a cara de que vai dar bad isso aqui, velho. Não sei porquê, mano. Eu tô sentindo uma carinha ruim, velho. Olha lá. Manda um salve do executivo arrumando a gravata. Pera aí, meu príncipe. Pera aí, mano. Tirar a mão do mouse aqui é pedir pra perder, velho. Ih, Bora, bora, bora. Pelo amor de Deus, o estoque. Nice, família. Ganhamos essa porra, velho. Caralho, esse jogo foi difícil. Eu tô suave ainda, mano. Tem uma soraca do meu lado, eu tô tranquilo. Jogão, família! Easy. Vou ter que mandar o um Izzy no aula ali. Que isso, mano. Jogão, um jogão, jogão. Caralho, eu dei 62 mil de dano, hein, mano. Caralho, vai deu dano, hein, mano.